Oi, pessoal, tudo bom? Bom, é, primeiro gostaria de dar um recado para vocês que sexta-feira nós não vamos ter aula devido à paralisação, dia 28 de abril, paralisação nacional. Então, pela impossibilidade de transporte de, de alguns de vocês, é, a aula não vai acontecer presencial, mas ela vai acontecer à distância, tá? Então, vocês vão ter aula. Eu vou disponibilizar é, esse vídeo tutorial na sexta-feira, vocês vão é, seguir os requisitos da tarefa e a mesma atividade que a gente faria em laboratório de informática, vocês vão fazer isso aqui em casa no computador de vocês. Então, vocês vão ter o prazo até o dia 5 de maio para entregar essa tarefa até às 7 horas da manhã. Essa atividade, pessoal, de submissão de itens no Space, ela é individual, não pode fazer em dupla, cada um tem que fazer a sua tarefa sozinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem essa dúvida para a Gabriela Prates, que é a nossa monitora, tá ok? Então, eu vou explicar para vocês como que funciona a tarefa. Lá vamos nós. Bem, pessoal, então, é... a tarefa, tá? Ela está disponível para vocês uh, no Moodle, todos os requisitos da tarefa, tá? É... No dia 24 a 30 de abril, então... O é, que, que vocês vão fazer? A gente vai fazer o um processo de submissão de itens no repositório digital. E agora eu vou passar um vídeo tutorial explicando passo a passo de como vocês vão fazer para realizar essa tarefa. Então, pessoal, quais são os requisitos? Tá? Cada aluno deverá submeter dois itens à comunidade TIC3. Então, cada... Vocês vão observar aqui no Space... Cada que existem comunidades diferentes. Tem a comunidade da disciplina de PGBD, de TABD, tem a comunidade Chique 3 Matutino, que é essa comunidade que vocês vão utilizar para poder fazer as atividades, tá? Ok, pessoal, é... então, voltando aqui. Então, é... vocês precisam Submeter, né? No mínimo dois, dois itens, então vocês podem escolher: não pode ser o mesmo item, um, um TCC e um artigo científico, ou um TCC e uma resenha, ou um artigo científico e uma resenha, ou é... e assim sucessivamente, tá? Mas são dois itens, não esqueçam disso: dois itens. E aí tem que ser itens de alunos da Udesc, tá? Porque a nossa coleção, nós vamos criar uma coleção de publicações acadêmicas dos, dos é, estudantes da Udesc, ok? Aonde vocês vão buscar essas publicações, pessoal? Vocês podem buscar no pérgamo da biblioteca, tá? Vocês podem é, fazer a pesquisa no pérgamo da biblioteca. Tá? Aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês de um TCC que foi publicado por mim, quando eu era aluna de graduação da UDESC. Então, vocês podem fazer uma pesquisa no Pergamon, ou vocês podem fazer uma pesquisa no Google geral. Podem digitar, por exemplo, a palavra TCC, Biblioteconomia, UDESC. E aí, pessoal, se vocês digitarem as palavras-chave palavras corretas, vocês vão verificar que... Vai, é, vão existir vários é, resultados, vários TCCs de acadêmicos do curso de Biblioteconomia da UDESC. Então, vocês vão baixar um desses TCCs e vocês vão fazer o que? O processo de submissão desse material na plataforma do, do DSpace. Tá? Então, o que, que, vocês, o que, que, o que, que essa tarefa está relacionada? Vocês vão criar uma base de dados, aí né? vocês precisam dos itens, baixar esses itens e descrever esses itens, né? Descrever o conjunto de metadados para poder depois recuperar esses itens. Então, voltando aqui aos requisitos da tarefa. Então, existem três tipos de coleções tá? que foram criadas para vocês aqui. No repositório digital do DSpace. Então, existem coleções de artigos científicos da UDESC, tá? Coleção composta pela produção científica. Então, aqui vocês só vão submeter artigos científicos. Existe uma coleção de resenhas, tá? Então, quem foi escolher resenha, se vocês fizeram alguma resenha, em algum trabalho acadêmico e vocês quiserem fazer a submissão da resenha que vocês mesmos produziram Vocês podem colocar E essa aqui é a coleção só de TCC Então não misturem as coleções, tá pessoal? A coleção de artigo é para artigo Aí vocês vão buscar no Google fazer a mesma coisa Pesquisa no Google, artigo científico, o Tá? Então qualquer artigo científico que tenha sido publicado por alunos, por acadêmicos ao Desk tá? Se vocês pesquisarem tem bastante coisa. Coleção ou coleção de TCC, aí faz a pesquisa no Google, TCC, acadêmicos, UDESC, pode ser do curso de biblioteconomia, pode não ser. O interessante é que fosse uma coleção de TCCs, né, do curso de biblioteconomia, mas como ela é uma coleção geral, do, é a coleção dos trabalhos, de conclusão de curso da UDESC, pode ser de qualquer outro curso, mas tem que ser da UDESC, tá? É... Então, vocês vão ter que submeter, escolher dois itens de duas coleções diferentes, né? É, um item, desculpa, de uma coleção e um item de outro, ou seja, dois itens né? de coleções diferentes. É, o prazo de envio é sexta-feira até o dia 5 de maio, 7 horas da manhã. E a URL do repositório é essa. Então, vocês vão clicar nessa URL que eu é, anexei na tarefa para vocês e vocês vão entrar automaticamente no repositório, experimental do Dispace do LabTech GCI. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é clicar em entrar, tá? É, e o que ele vai pedir? Ele vai pedir o um endereço de e-mail e uma senha. Como vocês não cadastraram ainda esse endereço de e-mail e essa senha, vocês vão clicar aqui, é, vocês estão vendo que tem uma barra aqui né, de, de opções, uma barra de menu à direita, sejam vão, vão na, nas opções de minha conta vão clicar em cadastro tá aí o primeiro processo é cadastrar uma conta de e-mail de preferência a mesma conta que vocês usam para acessar sigam o siga o e-mail que vocês mais utilizam para acessar o space vocês vão digitar uma conta de e-mail de vocês e vão clicar em cadastro tá então esse endereço será verificado e usado como nome de login Ok? Aí, aqui no caso, ele está dizendo que ele já está sendo usado, né? Eu vou colocar outro só para vocês verem que mensagem que será enviada. Ele vai, aí ele vai dizer, né? Ele vai apresentar para vocês um recado dizendo Um e-mail foi enviado para quieto2013.com contendo uma URL especial e outras informações. Então, vocês vão abrir a caixa de e-mail de vocês, tá? Tá? E o que, que vocês vão procurar? Procurem em lixo ou em mensagens indesejadas a, um, o e-mail com o convite. Tá? Por que, que em lixo ou em mensagens indesejadas? Porque geralmente é, esses, esse tipo de mensagem, quando manda assim automática, de um, de um servidor, ele, o, a conta de e-mail de vocês pode achar que é, que é um spam, que é uma propaganda. Tá? Aí, pessoal. É, vocês vão aguardar um minutinho, dois minutinhos, mais ou menos, para ver se a, o, o convite foi enviado para vocês, tá? Estou aqui esperando para ver se aparece alguma coisa. Deixa eu pesquisar aqui. Chegou uma mensagem nova. E aí, pessoal, o que, que vai acontecer? Vocês vão receber uma, uma URL para clicar e confirmar e realizar o cadastro de vocês, tá? E aí, quando essa mensagem aparecer, o que, que vocês vão cadastrar? Vão cadastrar o nome de vocês, o sobrenome um e-mail de contato, o telefone que não é obrigatório, tá? E vão cadastrar uma senha. E aí vocês precisam fazer isso é, para vocês poderem entrar na conta de vocês. Eu vou entrar aqui para vocês verem como que funciona, tá? Então, após fazer o cadastro, vocês vão ter acesso a essa tela. E aí vocês vão clicar na comunidade de TIC3 matutino, e vão, é, irão realizar a submissão de um item, ok? Aí, primeiro passo, vocês têm que escolher a coleção. Então, se for um artigo científico, vocês vão clicar em artigo científico. Se for uma resenha, vocês vão clicar em resenha. E se o item que vocês desejam depositar for um TCC, é, vocês clicam em coleção de TCC. Então, primeiro, antes, vocês têm que fazer a pesquisa de dois itens. Vão procurar um artigo de um acadêmico da UDESC, uma resenha, ou uma resenha e um TCC, ou um TCC e um artigo, tá? Vou clicar aqui em coleção de TCC para fazer a submissão. Aí vocês vão colocar, né? Posso buscar na coleção, como não tem nada, né? É, a gente vai ter que fazer a submissão. E aqui está dando uma descrição dessa coleção. Coleção que compõe a produção acadêmica da Universidade do Estado de Santa Catarina. Aí vocês vão clicar em submeter um novo item à coleção, ok? E aí, pessoal, o que, que vai aparecer? Vai aparecer para vocês uma série de itens, né, de, de uma série de campos, que seriam os metadados, que vocês vão preencher para descrever esse documento. tá? Então, no caso, se fosse o meu TCC, que eu faria o depósito, né, eu colocaria o meu sobrenome, último nome, por exemplo, Silva, Passos, primeiro nome... Se tiver mais de um autor, eu vou clicar em adicionar. Mas como só tem um autor, eu só coloco o primeiro nome, tá? Se eu quiser ser mais completa e colocar o sobrenome, né? Arias E o último nome, passos. Aí o título do TCC, tá? É... Deixa eu buscar o título do meu TCC. Tá Aqui. o livro ilustrado infantil um estudo ok e aí se tiver dois pontos né se tiver um subtítulo coloca ok Outros títulos, né, se tiver um outro título, um título alternativo, geralmente, se, for, se o trabalho for traduzido ou não, né, o ano da obra, tá, se for uma revista, geralmente a gente trabalha com mês e dia, que no caso não, não é necessário colocar isso, a publisher, tá, o que é pub? percebam, pessoal, que os campos estão em inglês, tá, mas não tem problema, pessoal, só usar o Google Tradutor, eu não sei o que é um publisher, tá? O, é, copia a informação, clica no Google Tradutor, né, e cola, vocês poderem saber o que é cada campo, né? Então, é, aqui no caso, o Publish seria o editor, tá? Ou a editora. Como é um TCC, aqui no caso, a editora, nossa, agora eu já me perdi aqui, aqui achei, seria o Desk, tá? Aqui se tiver algum padrão de citação, aqui no caso não precisa responder, tá? É, se tem um número de série ou algo parecido para, no caso de revistas, né? Tem o um volume, o um número e seria colocado. Relatório ou o número do trabalho, que também no caso não teria um número específico para TCC, Algum identificador, tá? Por exemplo, se for uma revista tem que ter o ISSN. Né? que se for um livro tem um ISBN, tá? o tipo de documento, tá? então pode ser livro, capítulo de livro, é... objeto de aprendizagem, uma imagem, uma imagem 3D, um mapa, né? um... uma planta, um... uma apresentação, uma gravação acústica, musical, oral, um software, um relatório técnico, uma tese, um vídeo... Um paper, né? Ou outros. Como é um trabalho acadêmico, ele se encaixa tudo na categoria de tese, tá? Tanto dissertação, como tese, como monografia e como TCC. Então a gente coloca, classifica como tese. Aí em idioma, aqui infelizmente não tem português, vocês podem colocar em inglês ou em espanhol, tá? Aqui no caso eu vou botar em espanhol, que seria o idioma mais próximo ao que a gente teria. E aí vocês vão clicar em próximo. Depois eu vou verificar o assunto... As palavras-chave do, do TCC Aqui tá vendo que a gente tem alguns assuntos ó. Livro ilustrado infantil Deixa eu colocar aqui no cantinho Agora que chegou o e-mail de confirmação Então aqui, livro Ilustrado infantil Informação do leitor tá? Vou clicar aqui em adicionar Outro assunto é, ilustrador Vou adicionar Aí o outro assunto Vocês podem verificar, pessoal, o assunto no, Na ficha catalográfica Ou no resumo do TCC tá? Da obra que vocês forem Fazer o, a submissão Então aqui no caso aqui, Palavra-chave seriam os assuntos Livro-estado infantil, formação do leitor Ilustradores e ilustração. Aí tá faltando a palavra ilustração. Ilustração. Daí clicar em adicionar. OK, seleciona as três as três os três assuntos. Aí resumo, vem aqui, pega o resumo da obra, copia, tá? Geralmente a gente precisa ter acesso a esse resumo e cola. cola o resumo. Aqui, que seriam meus sponsors, né? Os patrocinadores. Não teve patrocínio. Eu tive que fazer o TCC com meus recursos, né? Aí. Bem, pessoal, voltando aqui à descrição, né? A gente pode dar uma descrição sobre do que, que trata o documento. Então, é um trabalho de conclusão de curso, tá? Aí, da biblioteconomia. E aí, o próximo passo: clique em próximo. Não tá? um clique em salvar e sair, porque ainda não terminou o processo de submissão. tá vendo que aqui tem uma janela com, com passo a passo do que deve ser feito? Esse salvar e sair é quando a gente quer salvar um item para terminar a submissão dele depois. A gente pode, pode deixar a submissão pela metade e depois completar em outro, em, outra, em outro momento. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer prosseguir e fazer o processo todo até o final. Então, é... a internet está um pouco lenta, vou esperar aqui para ver o que vai acontecer. Bom pessoal, aí o próximo passo agora é selecionar o arquivo e enviar o arquivo, tá, vou pegar ele tá aqui na Vale, TCC, que é passos, escolher o artigo já foi submetido, tá? É. Ele vai ficar disponível no no repositório e a inscrição do arquivo é o TCC que é três passo Eu posso fazer um upload e o um envio de outro arquivo, tá? Um arquivo que complemente esse, mas no caso não precisa mais outro arquivo. E clico em próximo novamente. Bom, pessoal, então continuando, né? Então, aí vocês vão clicar em próximo e aí vai aparecer a tela de revisão, né? Revisão da submissão. Então vocês vão conferir para ver se o título tá certo, tá? Pegar a obra, né, o TCC e vão verificar se o título do, do TCC está correto, né? É... Então aqui vamos comparar, né? Livro do Estado Infantil estudo. Vamos verificar se o ano tá correto. Vamos verificar se a editora está correto, né? No caso aqui não tem editora porque é um TCC, mas como a, a publicação ela fica sob responsabilidade da universidade, da UDESC, né? Da, da Universidade do Estado de Santa Catarina, então a gente coloca ela como uma editora. O tipo de documento tem que estar correto também, né? Porque depois, pessoal, vocês vão poder fazer a recuperação da informação por tipos de documento. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma estatística do meu repositório digital, né? e querer verificar quantas teses eu tenho registradas, depois eu consigo saber, né? Depois, se eu quiser saber, por exemplo, quantos documentos é, foram, quantos itens, né? Foram submetidos ao repositório digital que pertencem ao DESC, eu consigo gerar estatística depois. Se eu quiser saber, por exemplo, quantos documentos são de 2008, ou são de 2008 até 2017, né? E assim sucessivamente. Aí aqui seria o resumo ou abstract do item, né? Que aí é só copiar e colar. Não tem muito, muito segredo é, em relação a esse aspecto. E aí a gente vai clicar em próximo novamente, tá? Para poder é, finalizar o processo de revisão. Aí ele vai passar para a questão de licença, né? Ou seja, é, todo documento que é postado num repositório digital, e vocês têm que prestar atenção nisso, ele tem né, a questão da licença. Ou seja, é a licença que protege o direito autoral né, do criador da obra. Então, eu não posso, por exemplo, pegar um, um CD de músicas né, do Coldplay, por exemplo, e, e fazer o auto-arquivamento, fazer o arquivamento das músicas deles porque Porque eles têm direitos, né? Tem uma licença de copyright, né? É... Em cima daquela obra Então, toda a forma de reprodução ou distribuição da, Daquele CD, das músicas do Coldplay, por exemplo São de autoria da gravadora que eles né, é, fizeram a, a criação do CD ou do DVD deles. Então, tomem cuidado com o tipo de documento que vocês vão é, inserir nessa plataforma pessoal, nesse repositório, porque a partir do momento que eu clico ali em completar e mando terminar a revisão, esse documento ele já está sendo automaticamente é, recuperado no Google. Ah, se vocês fizerem o teste, né? mandem o... a resenha de vocês, por exemplo Esperem uns 5 minutinhos e depois tentem fazer o teste Ou no outro dia, tentem fazer o teste de, de... de... É... Digitem exatamente o título na forma como vocês colocaram o do documento Vocês já vão poder recuperar o documento de vocês no Google então, tem alguns problemas, algumas questões, né? De alguns alunos que até fizeram já o exercício de submissão de itens no e tiveram problemas porque pegaram livros é, ebooks que não tinham licença para isso, já pegaram é, capítulo de livro ou informações assim que tinha questão da licença e essa licença não foi respeitada, tá? Então... É, qual é a lógica por trás da, dos documentos, dos itens que são submetidos no repositório digital? É que os arquivos sejam abertos, ou seja, qualquer pessoa pode usar, pode copiar, pode distribuir, é, pode compartilhar com outras pessoas, desde que não se mude a autoria da obra. Não né? posso simplesmente pegar um artigo ali que eu vi, por exemplo, da Andresa, Aí vou mudar o título ou vou mudar algumas partes do texto e vou dizer que fui eu que fiz? Não, né? Então isso aí fere a questão dos direitos autorais, que é um assunto que é bastante polêmico quando a gente trata da questão dos repositórios digitais né? e uh, das questões de direito autoral. Como que serão protegidas as questões de direito autoral dentro desse tipo de plataforma? Então, aqui no último passo, a gente está dizendo o quê? Isso aqui é como se fosse um termo de responsabilidade, pessoal. Só não tem uma assinatura. Mas quando eu clico aqui, ó, eu concedo a licença, isso aqui tem validade jurídica, isso aqui tem validade digital. É como se eu estivesse assinando o meu nome aqui, dizendo que eu concedo a licença. Desse arquivo que eu estou submetendo à plataforma para que ele possa ser reproduzido, traduzido e distribuído em todo o mundo, tá? Então eu vou conceder o que? A licença de distribuição padrão, tá? Ah, e aqui tem outras informações que, que estão em outros idiomas, né? É. Mas o que é importante? Eu não estou cedendo a criação intelectual da minha obra O que eu estou cedendo é a livre distribuição, ou seja, o meu arquivo ele é aberto eu, Qualquer pessoa pode repassar ele para quem ele quiser Sem que isso tenha consequências processuais, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Que a gente tem que tomar cuidado com o tipo de, de material que a gente distribui e que a gente disponibiliza na web, tá? Se eu pegar, por exemplo, um livro né, é, de um autor que não é um arquivo aberto, que não é uma licença copyleft e eu simplesmente é, disponibilizar digitalizar esse, esse livro ou capítulos desse livro e disponibilizar esse livro na web, vocês acham que isso é correto ou está errado? De acordo com a lei de direito autoral, isso está errado, tá? Isso é crime, isso é pirataria. Eu, isso, eu não posso é, reproduzir e distribuir uma obra que não é minha, e que não foi autorizada para isso. Professora, como eu sei se ela foi autorizada ou não? Pelo tipo de licença de distribuição, tá? Então, é isso que vocês têm que tomar cuidado e prestar atenção. Então, aqui eu posso salvar e sair, ou eu posso clicar em submissão completa. O melhor é clicar em submissão completa. Que aí, vocês vão receber a informação de que sua coleção seguirá o processo de revisão, né? Ou seja, é, eu tenho uma política que eu posso fazer no meu repositório, que geralmente é dessa forma que ela é realizada, em que uma pessoa, um revisor, vai ficar responsável para verificar se as informações que foram inseridas, né, que foram descritas nos metadados é, do arquivo, se elas são verdadeiras, se não apresenta nenhum erro, se nenhum campo foi inserido no local errado e se o arquivo que eu fiz o depósito, né, se o item que eu depositei, é, ele realmente é, trata-se do item que eu descrevi. Porque às vezes, isso pode acontecer propositalmente ou não propositalmente, alguém está descrevendo o um item sem querer vai lá e envia um outro arquivo que não tem nada a ver com aquele item que eu estava descrevendo. Então, você, eu vou, depois que vocês criarem a conta de vocês e depois que vocês fizerem o processo de submissão do arquivo, o ideal seria que outras pessoas fizessem esse processo de revisão da coleção. Mas depois que eu, que eu verificar que vocês entraram na plataforma e fizeram a submissão dos itens, eu vou fazer com que vocês mesmos sejam as pessoas que depositam os itens e os revisores ao mesmo tempo. Só para vocês verem como que é a tela da pessoa que faz a submissão e da pessoa, né, e do papel que é responsável pela revisão do item. E aí só depois que vocês aprovarem a uh, o, o item da coleção é que ele de fato vai poder fazer parte da coleção do Space. Então, aqui, até esse momento, é como se o arquivo que eu enviasse, ele ficasse num limbo, né? O, o que, que significa isso? isso? Isso aqui, na verdade, é um processo de segurança. É uma etapa de verificação, né? De, de segurança para verificar se o que realmente as pessoas estão depositando, de fato, é o que elas estão descrevendo, né? Porque se não houvesse esse controle pessoal... Um usuário mal intencionado simplesmente poderia inserir vários itens é, que ferem com a política, com o escopo do repositório, né? Podia fazer alguma brincadeira e enviar vários itens que não tem nada a ver com o que está sendo escrito. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente confia nas pessoas, né? Porque a, a, a política, a filosofia que tem por trás de Space é. Vamos fazer com que o usuário ele mesmo traga conhecimento para o repositório, que ele contribua com suas fontes de informação. E num repositório institucional, né, de uma universidade, isso vai na mesma linha, né, de fazer com que, com que os próprios universitários produzam conhecimento e eles mesmos façam o arquivamento desse item E isso é fantástico, né? O bibliotecário não precisa ficar responsável pelo processo De submissão de item por item, item por item Porque são milhares de pessoas e milhares de turnos e milhares de cursos é, Que produzem conhecimento em diversas formas e, e em diversos momentos diferentes Então essa possibilidade é fantástica, tá? Então a gente vai receber ao final um e-mail de notificação então, pessoal, vocês só vão ter certeza se o arquivo foi submetido ou não Recebendo esse e-mail dizendo que a submissão foi incluída na coleção, né? Ou caso tenha algum problema com o seu e-vinho também a gente vai poder receber o um e-mail E eu também posso verificar o status da submissão visitando a página de submissões né? Eu vou clicar aqui, ir para a página de submissões Então, tá vendo aqui? Ó, eu fiz dois testes O primeiro eu fiz na coleção de artigo, né? E o segundo eu fiz na coleção de TCC Então, você pode iniciar uma nova submissão para enviar um novo item E o processo de submissão inclui a descrição de um item né? é, E cada comunidade a coleção pode definir sua própria política de submissão Claro, cada coleção pode ter uma política diferente tá? Então é isso, pessoal é, Bom trabalho, se cuidem se qualquer dúvida, usem o fórum para conversar com a Gabriela Prates Ou usem o fórum do Moodle pra, se vocês tiverem alguma dúvida referente ao processo Então, vocês têm primeiro vocês precisam é, escolher um TCC, um artigo é, ou uma resenha Vocês precisam enviar no mínimo dois itens de coleções diferentes né? Ou um TCC ou um artigo, ou um artigo ou uma resenha, ou um TCC ou uma resenha vocês precisam baixar esse item para que vocês consigam verificar ele e checar todas as metadados de descrição. Descrever esse item detalhadamente, tá, pessoal? O segredo aqui é descrever esses itens item por item, descrição por descrição. Quais elementos geralmente são obrigatórios, pessoal? Autor, título, data, local... Se for um documento eletrônico, se tiver o URL de acesso, vocês também insiram todas essas informações. Elas são fundamentais para vocês poderem fazer uma boa descrição do item e para depois poderem fazer uma recuperação desses itens. tá? É... Então é isso, pessoal. É esse o objetivo da tarefa de vocês. É, não esqueçam que vocês precisam acessar o URL que está disponível no Moodle e está disponível dentro da tarefa e que vocês têm até a próxima sexta-feira, o dia 5 de maio, às 7 horas da manhã, para poder fazer essa tarefa. Não deixem para a última hora, tá? porque vocês podem ter dúvidas e essas dúvidas elas precisam ser sanadas em horário... É... É, diurno, né? É, e a Gabriela, ela tem outras funções. Eu também. Então, vocês precisam, se vocês precisarem tirar uma dúvida, tirem essa dúvida em um horário de preferência comercial, né? Ou seria o horário que vocês é, estivessem dentro da universidade, para que vocês consigam é, cumprir essa tarefa. Então, o quanto antes vocês fizerem o cadastro e tentarem fazer a submissão, melhor. A tarefa não é difícil, não é complexa, tá? Ela é bem simples, a ferramenta é bastante intuitiva. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tutorial, né? Desejo a vocês uma boa semana e nos encontramos presencialmente em sala de aula, se Deus quiser, na semana que vem e aí eu já trago as provas de vocês e já faço a correção. Ok, pessoal? Tchau, tchau. Boa semana. Se cuidem. E...